Jesus chegou a Canfarnaum e quando, no sábado seguinte, entrou na sinagoga, começou a ensinar. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro que começou a gritar — Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos prender? Sei quem tu és, o Santo de Deus! Jesus repreendeu, dizendo — Cala-te e sai desse homem! O espírito impuro agitando violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Neste domingo, como acabaste de escutar, Jesus entrou um sábado na sinagoga e todos ficaram maravilhados com as suas palavras. O que é que teria ele dito? Não sabemos ao certo. O certo é que ao escutarem-no, perceberam que as suas palavras eram porventura diferentes das, dos escribas, dos fariseus, dos homens daquele tempo. Jesus trazia uma novidade, trazia uma palavra diferente, que maravilhava aqueles que o escutavam. Será que tu também te deixas maravilhar pela palavra de Jesus? Quando escutas, quando vens à missa, quando agarras na palavra de Deus, também te deixas maravilhar? Com certeza que sim. Aquela palavra é, na verdade, uma palavra de vida. As palavras de Jesus não são loucas, não são vazias, são uma palavra de vida. No entanto, elas incomodam-nos sempre, porque brigam com aquela que é a nossa vida. Foi isso que aconteceu com aquele homem que, ali, estava possuído por um espírito impuro. Este homem, eh, ao escutar a palavra de Jesus, fica incomodado. E pergunta-lhe, que tens a ver connosco? O que é que tu tens a ver connosco? por que é que vieste aqui fazer? E Jesus, eh, ao olhar para aquele homem, eh, percebe que é um homem que precisa de uma palavra de vida porque está possuído por um espírito impuro. Com certeza, tu, eu, todos nós, temos coisas que nos consomem, que nos possuem, que nos ocupam o coração. E a palavra de Jesus, que é uma palavra de vida, vem sempre de encontro à nossa vida. E também Ele te quer dizer a ti, como a mim, como a todos aqueles a quem chega a sua palavra. Sai desse homem, liberta-te. A palavra de Jesus, que te maravilha hoje, quer também te libertar. Quer ser uma palavra de vida, para transformar a tua vida. Aquele espírito impuro que grita dentro daquele homem... Diz a Jesus, vieste para nos perder. Sim, Jesus vem para deitar tudo a perder. Quer deitar a perder tudo aquilo que na tua vida está a mais, que te impede de ser livre. Jesus vem para deitar a perder aqueles que são os teus medos, os teus orgulhos, as coisas que endurecem o teu ouvido e o teu coração. Por isso, o desafio passa por aqui mesmo. Deixa-te maravilhar por ele, porque ele quer deitar a perder, tudo aquilo que na tua vida te faz perder a vida. Quer deitar a perder tudo aquilo que na tua vida está a mais. Deixa, portanto, que a maravilha da palavra de Jesus, que é uma, para uma palavra de vida, transforma a tua vida.